Olá, gente. Estou aqui para demonstrar agora a lei dos senos, tá? Essa relação, lei dos senos, ela diz o seguinte: que em um triângulo qualquer, as medidas dos lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos a eles. Isto é, a sobre seno de do ângulo A, b sobre o seno deste ângulo B ou C sobre seno do ângulo C eu, vou, eu já desenhei aqui para agilizar um pouquinho o processo um triângulo qualquer vejo que ele não é um triângulo retângulo ele é um triângulo qualquer aqui eu tenho um lado A ou um vértice A e o seu respectivo ângulo tá? eu vou dizer que o lado oposto a ele é A para tentar chegar nas mesmas as mesmas relações. Aqui eu vou ter um ângulo B tá? e o seu lado oposto é B também. Eu não vou demonstrar o C porque vai ficar análogo essa demonstração. Pois a gente pode só inverter essa altura. Que altura? Veja que eu já tracei do vértice aqui de cima, supondo que aqui seja a base do triângulo. Esta, a, a altura de um, de um triângulo... Ela vai do vértice até a base, perpendicular à base. Aqui forma um ângulo de 90 graus. Então, desta maneira, eu tenho dois triângulos retângulos aqui. Em qualquer triângulo qualquer, nós podemos fazer isso. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou chamar isso aqui de H, altura H, certo? E vou escrever, tentar relacionar os senos, tá? Para a gente tentar chegar nessa situação. Então, vamos começar com um ângulo o seno deste ângulo A aqui, então seno de A, é igual ao cateto oposto, que neste caso é H, sobre a hipotenusa, que é B, já que B é o lado oposto ao ângulo reto. Então B é a hipotenusa. E temos ainda que o seno deste ângulo B vai ser igual ao cateto oposto, H, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa, neste caso, vale A, ok? Eu vou multiplicar, vou fazer em conjunto as duas, manipular as duas equações. Eu vou multiplicar as duas, tanto a de cima como a de baixo, multiplicar os dois membros por B, porque eu quero isolar o H em ambos. Não me interessa o H aqui, certo? Vou multiplicar... aliás, vou... Isto eu vou, dividir, eu vou multiplicar aqui por B, e aqui eu vou multiplicar por A. Estou fazendo as duas simultâneas. Nesta, multiplicando os dois membros da equação, eu vou ter B que multiplica seno de A igual a H. Aqui embaixo, ó, vejo que aqui simplifica, e aqui vai ficar multiplicada por A vezes seno de B. igual a h. Bom, eu sei que h vale tanto b vezes seno de a, como também vale a vezes seno de b. Então, eu posso igualar as duas equações. Escrever assim, que b vezes seno de a é igual a a vezes seno de b. Bom, primeiro, eu vou multiplicar ambos os membros da equação por B multiplicar não, vou dividir ambos os membros da equação tá, essa primeira vai ser simplificada aqui dividido por B vai ficar apenas seno de A igual a seno de B sobre B Bom, agora para simplificar esse A eu vou dividir os dois lados da equação novamente agora por A. Então este lado vai ficar dividido, vou vir para cá para não ficar na frente, seguindo aqui então, e já estamos terminando. Seno de A dividido por A é igual, aqui então simplifica A com A, seno de B dividido por B. Aqui está o contrário, certo, mas se fizermos produto dos meios pelos extremos, essa, o inverso também é válido, ou seja, A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B. Vale da mesma maneira, tá? ambos são equivalentes. E assim como vale para A e B, ou seno de A e seno de B, também vai valer se eu colocar um, um, um ângulo C aqui e inverter essa altura, fazer uma altura referente a esse lado A, por exemplo, a gente vai chegar na mesma relação entre A sobre seno de A, B sobre seno de B e C sobre seno do ângulo C, se chamássemos esse lado de C, por exemplo, certo? Bem tranquilo. E isso vai ser muito útil, então quando a gente tiver, vai ser nos casos que nós tivermos, por exemplo, dois lados... E seno de um dos. dos desses. desses, desses uh, de, do, do, do ângulo oposto a esse, algum desses lados. Ou tiver ambos os, os ângulos. E quisermos. E tivermos um dos lados e queremos descobrir outro. Enfim. Certo? Então, ficamos por aqui. E até mais.